Ora viva pessoal, muito boa noite, eu sou o Emílio Tavares Lima e estou de volta com alta definição poética, mais um tutorial para o canal hoje. Hoje vamos falar do Canva, o que é, o que podem fazer com esta poderosa plataforma. Entretanto, não saia deste lado. Seja bem-vindo de volta à Alta Definição Poética. Como disse, o meu nome é Emílio Tavares Lima e aqui neste canal falamos de tecnologias de informação e comunicação, falamos de literatura, da poesia e muito mais. Entretanto, se ainda não é subscritor do canal, por favor, subscreva, carregue no sino e, se possível, partilhar o link para que possamos chegar a mais pessoas e levar as tecnologias de informação a mais pessoas possíveis. Sem mais demora, vamos falar do Canva vamos virar para o meu ecrã e a partir daí apresentar-vos essa poderosa plataforma vou abrir o browser aqui no meu browser vou carregar ou pesquisar teclar dizendo, Canva Canva é Graphic Designer a Plataforma e aqui carrego o link Entretanto, perfeitamente, a página inicial do Canva, tem essas opções, ok, e tem uh, o logotipo Home, uh, Discover and Pricing, Pricing que é a página onde estamos neste momento, tem a versão free, tem a versão paga e tem a versão para Business, ou seja, Empower Your Team, uh, Ok, nada, e, calma aí, eu não estou a vender-vos nada, estou a dizer que podem utilizar esta ferramenta gratuitamente, ok? Entretanto, eu tenho uh, a minha conta já, se não tiverem, aqui no canto superior direito têm que fazer uh, sign up. Tendo a conta já, vou só fazer login, ok? Uh, se não tiver era só carregar aqui e depois posso uh, fazer sign up com a minha conta do Facebook ou uh, Google ou mesmo até com e-mail ok? e eu como já tenho a conta como disse vou fazer login com uh, fazer, na minha, fazer login na minha conta <coughs> peço desculpa e entretanto uh, e vamos ao tutorial ok já estou na minha conta vou carregar aqui na página inicial o screen e aqui na conta está o canva com tudo que possam imaginar e querer criar não tendo skills podem vir terá sempre quem já tenha passado pela mesma situação e já tenha criado Ou seja, Web Designers ou Graphic Designers a criar conteúdos aqui uh, Que podem utilizar de uma forma gratuita Algumas são pagas, como já podem ver Ok, O que podem fazer no Canva é, por exemplo, editar um vídeo Criar post para Facebook Criar gráfico Designer para Instagram E até documentos Uh, criar o vosso livro, criar capas de livro, cartão de visita, fazer os cartazes, fazer uh, capa para Facebook, uh, fazer flyers, história de Instagram, logotipo, uh, a sua história, a montagem de fotos, currículo VT, uh, Desenhar o postal, planejar o vosso dia, cartão de, de visita, convite, relatores. Bem, a lista é infinita, ok? Posso do Twitter, calendário, folhas de atividades, muito mais. Querem mais? Não, ok, penso que já, já apanharam a fotografia, ok? E, entretanto, como utilizar o Canva? O que podem fazer com o Canva? Pronto, a minha esposa é a rainha do Canva. Esta é a conta que ela utiliza mais para fazer os gráficos para a página Emma Doss, Emma onde ela ah, conta histórias, ela vende bonecas e faz muito mais, ah, como conseguem ver aqui. Ok, ah, como disse, eu não estou aqui para vos, estou aqui não para vos vender ah, nada, mas sim partilhar convosco aquilo que eu entendo que pode acrescentar algo mais algo mais uh, nos vossos canais, nas vossas páginas e elevar a qualidade, ok? Entretanto, ao estar na página inicial do Canva, eu quero, por exemplo, fazer uh, um post para Instagram, ok? Carrego aqui a opção do Instagram, tenho uma Canva retangular aqui, uh, no Square, uh -huh. A escolher que é o um modelo para o Instagram, certo? Ok, posso criar a partir do nada e adicionar elementos. Por exemplo, escolher o gráfico que quero pôr, uh, escolher muito, escolher um fundo. Por exemplo, vou buscar um fundo primeiro, ok? Quero este fundo para o meu desenho, Bim, já lá está. Quero. Uh, um estilo, deixa me ver, posso escolher o estilo, cor e tudo Mas vou aqui escolher um modelo já predefinido Que alguém já tenha feito e encurtar o meu tempo e o meu caminho Ok, vou aqui, ah ok Esta foto, ou este feliz aniversário Francisco Perfeito, a minha empresa Ok Francisco, imaginemos que o Francisco é funcionário da minha empresa, é o aniversário dele, quero-lhe dar Ok, uh, os parabéns Ok, vamos chamar uh, por exemplo outra pessoa, supomos uh, Vou buscar a fotografia da pessoa, se não tiver a fotografia aqui já no meu computador Posso carregar upload e carregar na foto da pessoa Imaginemos que é, é Edwiges a fazer anos, ok? Eu vou aqui carregar na foto de Edwiges e vir cá substituir com o Francisco, ok? Faço o quê? Acrego aqui e vou lá, pimba! Apenas vou lá assim, ok? Eu faço, quero cortar, cortar e deixar Edwiges de mais centrada aqui, ok? É aniversário dela, é Ok. 8. Ok. Próximo. 8 de, de, de novembro. Ok. Consigo editar tudo aqui. 8 de novembro de 2022. Próximo ano. Que é ela. É Feliz aniversário. E vou aqui a alterar. Canafistra. Como eu o nome? <risos> canafistra. Ok. Feliz aniversário, canafistra. Mas. Uh, uma, ok. Eu quero. Um, alterar. A cor e a fonte desta letra. Hum, na minha canafistra, vou buscar uma fonte mais. Uh, elaborada, mais feminina, mais. Mais chique. Facilmente ler. Perfeito. Gosto disto. E aqui, vou buscar. Vou alterar essa cor. Uh, para uma cor que combina ou condiz com, uh, com a camisa dela neste caso perfeito e estou aqui okay. e aqui embaixo posso editar novamente desejamos e tudo mais estas informações todas okay? uh, e aqui se repararem bem ao aumentar uh, o tamanho ou seja mudar a fonte automaticamente Uh, tapou data do aniversário. Posso resolver isso de duas formas, ou diminuir uh, o tamanho da fonte, feliz aniversário. Depois que ela fiz aqui, uh, já está aqui, perfeito. Faço mais o que é aqui. Posso pôr algumas decorações e fazer. Algo, algo mais, realmente. Vou buscar uma decoração, uma, uma decoração, por exemplo, moldura. Vou buscar uma moldura aqui e pôr a volta do vídeo, Uau! Que, que caixa! Okay. Essa moldura consigo pegar e pôr uh, em diferente posição. Carrego aqui, posição uh, em cima uh, para trás. Ponho para trás da fotografia ponho enviar para trás mesmo ou não trazer para frente. Ok? Trago para frente e. Pimba! Uh, a letra aqui uhum, fica um bocadinho perdida com esta moldura. O que é que eu faço? Ok? Vou a moldura, nesse caso, aumento ou tiro, mas era apenas um exemplo para poderem ver, consigo -me mexer nisto, não, essa moldura não me agrada, não me agrada muito, vou tirar, o que, é que eu faço, Carrego, seleciono e carrego uh, apagar, e vou buscar mais uma outra uh, moldura, essa talvez Seja a mais adequada. Ok. Faço o que? Com ela. Deixo apenas a moldura uh, na fotografia. Não uh, nas letras. Ok. Deixo a em moldurada. Ela já é moldurada. Entretanto, uh, vou tentar fazer uh, mais, algo mais. Ah algo mais pessoal e, e imaginemos que ok estou satisfeito terminando uh, todas as minhas alterações carrego aqui faço o download escolho o uh, formato png jpeg ou se quiser mesmo vai pdf mas pronto posso animar isso como um vídeo também e tudo mais há ah, muita coisa que podem fazer aqui Entretanto, carrego PNG faço download Deixa-me um bocadinho Ok, escolho onde quero salvar Ponho parabéns de vigis, parabéns... Canafistra Ok E vou guardar Ok Ok, tendo já a imagem guardada, posso abrir aqui e Tadam! já está, e como está, vocês uh, podem me dizer. Espero que tenham gostado deste tutorial, se sim, por favor. Ah, Deixa-me saber, deixa saber através do vosso comentário e também do vosso like e, quiçá, a partilha para que possamos chegar a mais pessoas. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, carrega no sino para que não possa perder os próximos tutoriais. Obrigado pela vossa companhia e atenção. Até um próximo tutorial. Fui!